Ascensiones, povo! Hello! Oh yeah! Vocês estão. Os tímpanos estão, estão vivos? <risos> estão vivos? Aguentaram o tranco? Aguentaram o tranco do Mano A! O lendário? E aí, gente? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos à primeira edição do Mr. Bonin Awards e do Fort Flix Awards sendo transmitidos aqui ao mesmo tempo. Ao meu lado na bancada, temos Drust, apresente-se, amigo. Fala aí, galera, Fortiflits Forte, Forte, Drust aqui. <risos> o lendário, o próprio. E hoje, como prometido aí há algum tempo, nós vamos revelar aí os resultados dos eventos que nós fizemos em nossos discords, ok? Há mais ou menos cinco, seis dias atrás, nós revelamos ali um novo evento em cada discord Vários candidatos competindo entre melhor machínima, melhor personagem, melhor dublador, melhor mapa do criativo E por aí vai Hoje vamos, vamos sediar esse evento maravilhoso aqui em nosso querido canal, ok? Pessoal, uh, apenas relembrando Apesar de ser um evento especial hoje, ainda assim é uma live no canal do Mr. Boné Se você está chegando aqui por uma divulgação do evento pelo Drust, pelo Fortnite, Não esquece de seguir aí Ok, clica no coraçãozinho Nós estamos quase chegando aos 30 mil inscritos, beleza? 30 mil seguidores, na real E se a gente bater 30 mil aqui nessa live hoje Eu vou sortear 2.500 de V-Bucks, ok? Oh, 2, posso, posso fazer um jabá aqui rapidão também? Pode, mas é claro Amanhã, amanhã é é, Amanhã eu vou fazer a live também Do amigo secreto da, da Epic Games que me convidaram Então eu vou deixar aqui o link aí no chat pra vocês quiserem me seguir já Lá é também, link, ó é é Só seguir eu só segui eu, já, deixa lá. Já no segue, do Obrigado, cabra, pelos beats. Quem quiser mandar seu beat, seu donate pra colaborar aí, eu não, eu não garanto que eu vou ler beats, tipo de um beat, dois beats, porque senão pode ser que atrapalhe a gente. Uh, é bem possível que saia um vídeo editadinho lá no Bonudo sobre esse evento, os melhores momentos, e mostrando todos os resultados, e tudo mais. Eita, porra, chegou aí já o Plax, mandando 5 cincão pra nós. Oh, vai ter que dividir comigo, hein? Ixi. Obrigado, Plax, pelo 5. Tamo junto demais. E let's go! Hoje é, eu tô torcendo pra dar tudo certo, porque a gente fez todo um. Como vocês podem ver, tem todo, todo um design diferente aqui na live. Nós estamos trajados, eu não tenho camisa social, então eu me agarro. Não, ah, olha live. aqui! <risos> Inclusive, é. olha isso! Olha eu, olha eu, olha, olha eu! um pedacinho do cenário. Peraí, deixa eu arrumar. Ah, tá caindo meu, minha, meu penteado. Tô de bermudão aqui. Nós, eu e o Dre estamos exímios Capanga, Espectro e Sombra aqui hoje. Enfim. Uh, nós estamos parecendo mais uns agiota ou cafetão desempregado, sei lá, cafetão aposentado. Enfim. Nossa. <risos> é, eu, eu organizei aqui todas as... As camadas, todas as etapas que a gente vai ver aqui, de cada categoria. Vamos começar com o Bonnie Awards, depois a gente finaliza e vamos pro Forte Flix Awards. Fiquem aí, pega sua pipoca, veste o seu terninho e se prepara para acompanhar com a gente, ok? É, Aguinha também, para hidratar. E, hidrataciones, hidrataciones. E esse evento é um evento amistoso, não vai ter nenhum tipo de premiação, assim, pra, pra essas coisas, para as categorias. Mas é legal fazer isso, e provavelmente todo ano a gente vai fazer... Porque além de ser uma forma divertida de entreter vocês, é uma forma legal da gente ter um feedback, pra gente saber o que mais vocês gostam, o que mais que a gente pode fazer aí nos canais, pra ficar cada vez mais legal. Uma, uma coisa que você tem que acordar comigo é quando vocês iriam ver o Mister Boné, a Giota, <risos> Calçãozinho e Drush Egueu de Terninho também. Não, quando? É Acho raro. que, mano, uma vez a cada ano, né? É. É um evento raríssimo esse, mano. Evento ao vivo, assim, da... divino mesmo. Pessoal... Alguém falou que o som tá meio baixo ali. Será que tá meio tá baixo? Tá baixo? Acho que não, hein? Foi uma pessoa só que falou isso. Tá, tá baixo o som aí, pessoal? Vocês acham que tá baixo o meu mic? Deixa eu ver se tem alguma coisa errada no meu mic. Calma aí. Eu tô... O meu mic tá meio no lado aqui, mas acho que tá pegando bem minha voz, né? O som Falando tá aqui. bom, tá de boa, tá bom. Ah, ok. Acho que tá bom. Um tapa na gostosa, pronto. Um tapa na gostosa. Thank you, yes baby, vamos lá pessoal, começando com Mr. Bonney Awards, hoje estaremos premiando algumas categorias, ok? A primeira categoria que temos hoje no Bonnie Awards é de melhor machínima do ano, os concorrentes são Meow vs Marvel, a série, desde o comecinho ali da série do Miausco, Desde que ele era um simples agente lá no seu iate Até o momento em que eles se prepararam a luta contra o Galactus Lá no finalzinho Humanizada, uma série aí um pouco mais underground Mais pro público nichado, mais pro público mais fiel Uma série meio cyberpunk, meio Detroit Become Human História da Luna em busca de realizar os seus objetivos pessoais Em torno da humanidade a linda história de um default, o vídeo mais lindo que eu fiz esse ano É um vídeo, uma história separada, não é nenhuma série, nenhum filme É apenas um vídeo Da história de dois fantasmas apaixonados Que investigam a própria morte sem saber O dia que capturei um rato Outro vídeo separadão Que conta a história baseada em fatos reais De como eu, Mr. Bonnie, capturei um rato em minha casa. Eu ganhei como melhor dublador TMJFML. Fem que thank you. <risos> Obrigado, Treveller, pelo cincão. Ganhou mesmo, mano? Não tem como o Traveler não ganhar como melhor dublador... Sendo que ele que dubla o Blooper Johnny e o João Henrique, né, rapaziada? Muito bom. Obrigado, Traveler. E, por fim... Ark e Malícia. A série onde o lado bom e o lado mal das pessoas comentam... Diante de grandes personalidades dentro do Fortnite. Seja ele os pro-players... E os robôs e tudo mais, uma série bem comédia, agora voltando para a tela dos apresentadores, pessoal, fala no chat agora qual desses Machinimas você acha que ganhou, porque a gente quer saber ao vivo a opinião de vocês antes da gente revelar o resultado é, eu ia até falar pro Boninho fazer enquetezinha ali, só que a gente não manja muito, então. É, a gente não manja é de trampo. E hoje a live já tá toda cheia de trampo, cheia de botão, então eu é... quero evitar de fazer algo errado. Pode acabar nos bugando, né? Sim. Humanizada, a gente tem história de um default, olha só, Ark, Malícia. Bastante gente falando default. Ark, Malícia e Miau versus Marvel é o que mais tá aparecendo aí no chat, hein? Hum. Deixa eu abrir aqui as porcentagens do meu celular. Pra eu dizer com vocês os valores exatos. Muito Eu bem. dando um spoiler pra vocês, teve muitos aí que foram bem acirrados. Assim, Tem. Muitos. Tanto no meu quanto no do Drust. Ark e Malícia. Rato. Vamos lá, pessoal. Vou revelar pra vocês. O Machinima vencedor como melhor Machinima do ano no canal Mr. Bonnie. foi... Ark e Malícia. Nada mais justo. Acho que foi assim uma das séries mais engraçadas que eu já fiz. E continuo fazendo o que, que vocês acham dessa premiação, pessoal. Lembrando que tudo que vocês vão ver aqui foi votação da comunidade, ok? Deixa eu abaixar um pouquinho a música que o pessoal tá pedindo. Oh yeah! Muito bom, muito bom. Agora, senhoras e senhores, próxima categoria do Bonnie Awards... Dessa vez vamos de melhor clipe aqui da Twitch Se você não acompanha as lives aqui Agora é a hora de você conhecer Além, das, além de você estar tá vendo essa live nesse momento Agora é a hora de você ver como é que as coisas acontecem aqui Normalmente Ok, porque Temos três clipes concorrendo Como o melhor clipe do uhum. ano E eu vou mostrar pra vocês esses clipes ao vivo Ok, vamos lá Melhor clipe da Twitch Calma lá, ai socorro Aqui, melhor clipe da Twitch entre eles, Mamaco Filho da Puta, que é um vídeo um tanto quanto intrigante, um tanto quanto raivoso. Autorun Danificado, um vídeo onde eu estava gravando uma com meus inscritos, até que um deles falhou em suas movimentações e me deixou decepcionado. E Carros Dançantes. Agora, vou mostrar pra vocês os clipes em questão. Deixa eu pausar a música aqui. Calma lá, como é que eu posso fazer isso? sem estragar as nossas câmeras. Já estraguei, já estraguei. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Foi, foi por um segundinho só, foi por um segundinho só. Vazou, vazou, galera, Vaz vazou. vazou. Vazou, vazou, tudo. Um... downloads. Cadê a porra dos clipes que eu deixei, mano? Eu sou... Ô, na moral, você segue e se aqui. puder dar dar sub no no bone, porque a gente tá sofrendo com esse calor, aqui. calor sinistro. Vamos lá, pessoal, olha aqui, ó. Temos aqui mamaco filho da puta. É com vocês. Cinco segundos, família. Ai, que arrumado, mano. Ele apagou muito rápido. Mesmo. Não! Mamaco! Mamaco, filho da puta! Mano, mano, mano, mano, mano. Calma que deu ruim. Eu juro que nenhum monitor foi <risos> danificado durante a gravação Ai, desse vídeo. <risos> <risos> ok. Agora, agora vamos de carros dançantes. Não, agora é na ordem, né? Vamos lá, vamos na ordem. Vamos de Auto Run danificado. Aqui, toda... Vamos lá. Cá está. Aqui do lado dessa mesinha aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá, beleza. Vamos lá. E aí eu vou parar na frente da geladeirinha ali. 3, 2, 1, pode ir, mano. Lloyd. Uh. Void, desativa o auto-run, mano. Void, vai andando, velho. Não precisa correr. <risos> ah, não, não, não. Ô, Void, você tá, você tá me trollando, velho. Você, você tá zoando, né, mano? Puta que pariu, velho. Ah, não, vai. Ai, ai, ai. É triste a vida de um criador de conteúdo de Machinima, pessoal ai, velho, Segura aí, o que eu tava achando já em cima aqui Na moral, é tenso, velho E agora, vamos com o último clipe da categoria Ai, meu Deus, sai Nossa, cliquei na pasta errada de novo Ih, vazou o troféu ai. ali, ó Não, não vazou não, velho, vazou não, eu juro Vamos agora de Carros Dançantes é com vocês, chat. Alô? É um bot oh. tirando a... Ô, Walkie, sai do carro, rapidão. Opa. Ah, que bom, ele não fica... Ah, mano... <risos> ah, tá, eu sou um dos Puta outros. <risos> Tem alguém aqui, ô... O... o Night Boy. Vem cá. Fica aqui, <risos> ah. <risos> <risos> Ai, mano... Quem já jogou GTA San Andreas, sabe do drama que rola ali dentro, né, mano? O <risos> que, que o Homem de ferro está fazendo no Fortnite? <risos> Vamos lá, então, pessoal. Quem, qual desses clipes você acha que foi o vencedor da categoria de melhor clipe de 2020? Mamaco Filho da Puta, auto run danificado ou Carros Dançantes? Nossa, ah, não eu, tem... eu posso dar um chute aqui? Tu não me deu o resultado sobre isso. Ah. Até onde, até onde eu me lembro uhum. mas o melhor foi o Mamaco mano a galera tá torcendo ali o Mamaco é, foi tá muito todo bom. mundo todo mundo votando no Mamaco velho Mamaco é, é genial cara o Mamaco é genial e pessoal sem, sem sem mais o que falar o vencedor desse do melhor clipe do ano foi Mamaco <risos> Aê! Segundos, família Ai, que é mano Ele apagou muito rápido Não, mesmo, mamaco rápido, filho. Mamaco, filho da puta <risos> Simplesmente sensacional, mano Não tem como Não tinha como Não ser o vencedor Na minha opinião Não tinha como Não, não ser o vencedor Esse mamaco, filho da puta, cara Realmente desgraçado Esse mamaco, velho Vamos lá Em seguida Temos agora Melhor thumbnail uh. Thumbnail, meus amigos, é a miniatura que fica como capa do vídeo, a primeira coisa que vocês enxergam antes de clicar no vídeo, ok? Uma das coisas mais importantes que os youtubers precisam saber, ok? Ai meu Deus, meu celular entendeu ok Google aqui. Eu tô esquecendo de falar as porcentagens, no Fortifics Awards eu falo que foi mais acirrado as paradas. Vamos lá, temos Vampira Decapitada, a, talvez a thumb mais polêmica que eu já postei no meu canal inteiro... Que é um tanto quanto violenta e sinistra. Capangas Assustados. Uma thumb um tanto quanto bonitinha. Eu acho que os efeitos de luz ficaram maravilhosos nessa thumb aí. miau se transformando. Uma thumb muito bonita. Feita pelo Matos. Que deu origem ao meu vídeo mais visto do ano. Ok? E um Capanga Confuso. O último episódio de Ark e Malícia aí. Muito lindo. Todas as thumbs, menos a do gato se transformando. Foram o Fel que fez... São todas muito maravilhosas. É um trabalho insano que esse maluco faz, velho. Na moral, não tem nem o que falar. Qual vocês acham, pessoal, que foi a thumb melhor desse ano? A thumb mais insana? Tem algum palpite, Drus? Vamos, vamos de porcentagem? Vamos. Eu tenho, vamos dos, eu tenho dos top 2. Eu peguei o guardeiro do top 2. Cara, que eu acho... Tá bem acirrado, hein? Tá muito acirrado. Tanto no chat, quanto na realidade mesmo. tá ah, eu, eu, vou, eu vou com o chat, porque a, aquela do Matos ficou iradona. Hum. A do Miau. A do Miauzinho? Inclusive, Matos, não fique chateado comigo. As thumbs que eu usei do meu são tudo muito recentes. A tua da Sky, infelizmente, eu não coloquei. Desculpa, tá? Mas... Vamos Ela lá, tá pessoal. tá incrível. Tá linda mesmo, tá lá. A Thumb a vencedora desse ano, passando, passando do, do segundo lugar apenas por, por 0,7%, é. A Vampira Decapitada, parceiro. Uh! Por incrível que pareça, mano. A Thumb que eu pensei que fosse me desmonetizar foi a vencedora. A Thumb que eu pensei que o Boninho ia ser desmonetizado. <risos> Foi a que a comunidade mais curtiu. E, na minha opinião, também foi a que eu mais gostei, cara. Muito sinistra. Eu, quando eu falei pro Fel dessa ideia de thumb que eu queria, eu já tava pensando num bagulho muito foda e o Fel conseguiu deixar melhor ainda. O Fel eu quase pediu de demissão, dele. achou muito pesado. O Fel é, passou por problemas traumáticos após fazer essa thumb. Mas enfim, o clipe foi uma com o mamaco, Eduardo. O vencedor do clipe foi o mamaco. Vamos lá? O Bonnie, um... o, Mister, o Void vai estar tá Salvo aqui pra ele assistir depois? Vai, tá Sempre salvo, o Void tá sempre aí Fica por 30 dias aí o Void e Provavelmente eu vou postar no Bonudo também Cortadinho, editadinho, beleza? Vamos lá, agora faltam Duas categorias pra terminar aqui o Bonnie Awards Ok? E começar Depois o Fortflix Awards Temos Agora a categoria de melhor Personagem do ano Entre oh, eles... essa daí Essa aí é boa, hein, mano Personagens Puta increíble. Eita, tu mostrou sempre, o. <risos> do do Portux. Sério? É. <risos> Ih, é verdade, olha lá. <risos> as eu não engano, do... galera. Falha no engano, falha no engano. E depois eu vou mostrar pra vocês quantas páginas tem aqui de. de votação pra vocês verem como é que tá sinistro o negócio, velho. Mr. Bonnie menos... roubou, o tu primeiro. <risos> Pelo menos eu não. Eu não coloquei o vencedor, né, mano? Isso se é. Fudeu. <risos> Vamos lá! Melhor personagem de 2020 do canal Mr. Boné. Temos Luna, a robozinha que luta pelos seus sonhos de dar uma vida mais digna aos androides no mundo de 2514, se eu não me engano. Não, 2544, nem eu lembro mais. É 2077, mano. Vamos é, ser é, é isso aí. Jurandir, o personagem aspirante a Pro Player, que tem um microfone cagado, que aparece em todos os vídeos de Ark... E malícia atrapalhando a vida do. Jura... do... Caralho, do Alírio? Mr. Boné. Que foi? É, coloca aí que tu colocou uma referência aí. O personagem de Alírio. Um pró-playerzinho com o microfone estourado. Alírio sempre foi aí um membro ativo da comunidade. Hoje, nem tanto, eu acho. Mas uma, uma bela de uma homenagem aí. Inclusive foi o próprio Alírio que fez o personagem algumas vezes lá dentro do Fortnite. Beleza? Deadpool. Não tem muito o que falar, todos conhecem o maravilhoso Deadpool dubado pelo Daring que é super carismático, super zoeiro, super atrapalhado. Malícia, a demoninha que todo mundo gosta muito das, de suas frases icônicas, de suas ambições maliciosas. E Mr. Bonnie, que sempre aparecia ali nos vídeos quebrando a quarta parede e anunciando os produtos da Visual Controles, entre outras coisas. Pessoal, quero saber de vocês qual é o personagem favorito de vocês e qual vocês acham que merece? O prêmio de melhor personagem do ano. Digam no chat, digam. Sem saber do resultado também, eu vou de Luna. Cara, eu Ela, também vou de a Luna. A vibe da história e a construção do personagem é muito bom. Cara, desse ano é a minha favorita, cara. Sinceramente. Inclusive, pessoal, se você nunca assistiu Humanizada... Assista, pelo amor de Deus. Tá pra ser aí uma das melhores séries do meu canal. Tem playlist, Pilos? Bunny? Tem, Humanizada. Lá no meu vai canal. lá no canal, Humanizada, playlist, assiste os episódios Inclusive, que tem. Inclusive, já que hoje é um evento importante, um anúncio pra vocês. Humanizada termina em um único episódio, grande, em 2021. E vai ter três finais alternativos, ok? Três finais, beleza? O público vai poder Felipe. escolher? Vai. Ser... Ah. Ai, ai, ai, a Luninha meu robô, é isso mesmo, retardo. Luninha maravilhosa. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se agora vai ser o certo, né? Se não vai ser, o... se eu vou clicar no melhor personagem do Fortflix aqui. <risos> uh, aqui, ó. Eita, rapaz! Nossa senhora, mas o que é isso? O que é isso? Eu, o que que é isso? Senzaço. Parabéns pelo conteúdo e pelos Elades super fã dos dois. O Leão, mano, o Leão mandou 100 para pra gente, velho que que O é Leão sabe mano. que isso é uma estratégia Porque ele sabe que a gente vai pegar 100 reais e comprar tudo em V-Bucks Vai, exatamente 100 <risos> mano, que que é isso, velho Obrigado, Leão, tamo junto demais, velho Tamo junto demais, seu lindo Quer dizer que o somos... Boni vai pagar um espetinho pra mim hoje Ixi, ferrou, rapaziada o... A live acabou É isso aí, Leão, obrigado, mano, também somos seu fã De verdade Você é demais, cara Vamos lá Voltando aqui, personagem vencedor desse ano é Jurandir! <risos> Eu não esperava isso, que que é isso? <risos> Mais sem aço do Sprinter, oh, pô, gente, mano. <risos> homem print mandou 101 real. Sprint Max? Mano, muito obrigado velho, que que é isso mano? Vocês são insanos, velho. Nossa senhora, vocês são maravilhosos, mano. Obrigado por contribuir para o um maior evento de Fortnite do século. Nossa, velho, obrigado demais, velho. Vocês são muito lindos. Sem é um zaço, mano. Sem é um zaço. Ou seja, ele sei, deu... vai ter que pagar, pagar deu... outro espetinho. Ferrou de dois. novo, galera. Vambora imediatamente. Ele doou 101, só para mostrar quem é que manda. <risos> Obrigado, gente, vocês são maravilhosos, mano. Já pode pagar o seu é... Nossa, eu vou embora imediatamente. Ô, galera, é, esse dinheiro é fake, tá? Eles vão te devolver depois. Sim. Não, é pra, é pra fingir que tem audiência e é, tal. É, pô, pô. Não é dinheiro real, não. Vamos lá, pessoal. Jurandir, com seu microfone estourado e suas frases e ações inesperadas... O que que é isso? Mano... Três espetinhos pro Drust Sprinter lindo, te amo, perfeito, sem defeitos Skinner, próxima dublagem Vou te mandar um, ai, ai. uma comissão Manda um espetinho aí, <risos> Mandou 103, <risos> velho Ou foi 102 Meu Deus 102 Obrigado pelos beats também, Walking. Tamo junto não tem dinheiro real, mas tem o beat, serve? Claro que serve. Nossa, gente, que isso, vai na moral, brigadaço, velho. Só de você estar aqui na live já serve muito, já, Mano, já ajuda ajuda vocês, muito. Mano, todos vocês, todos vocês que estão aqui, vocês não têm ideia da ajuda que vocês estão nos dando, velho, na moral. Principalmente vocês aí. Tá de pronto Tá de bronx, Pronto né? agora, parei. Tá de brincadeira com a minha cara, velho. Não, eu vou ter que. Eu vou ter que fazer alguma coisa aqui especial pra vocês, véi. Não sei. Nossa senhora, mano. 200 conto, velho. 200 conto. Peguem meu último beat que eu peguei no Creators Challenge. Valeu, Ale! Vocês são. Eu nem vou falar mais absurdos. nada, eu só sei que eu vou, vou comer tanto espetinho hoje que. Eu vou escrever. Eu vou escrever o nome de vocês no meu diário aqui. Uh... Vamos lá. Aqui, ó. Mais dezão do Plax, finge que eu doei trilhão de reais e faz reação engraçada. Mano! Meu Deus! <risos> Seja que eu doei 12 trilhões e 48 bilhões 9 milhões e 41.204 reais faz reação engraçada. Vai, vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Qual foi, pô? Para de roubar tua nossa grana. Ó, vocês estão aqui, ó. Eternizados. Tá, tá tudo oposto aí para você, tudo invertido. Mas vocês estão aqui. Isso aqui é muito especial pra mim, vocês não tem ideia. Ah, meu Como Obrigado, ZLK, tá pelos beats. Vocês são insanos, velho. Gente, vamos lá? Próxima... Categoria. Melhor dublador. Eita, Nossa, essa é insana, hein? Nossa, daí... Essa é Melhor dublagem... Ó, oh, eu já vou... Já de antemão, eu já vou pedindo perdão por não colocar todos os dubladores... Porque tem muito dublador, principalmente nessa temporada da Marvel aí que foi sinistra de tantos personagens. Eu coloquei aqui os que tiveram ou maior atividade durante os vídeos que eu postava, ou os que mais foram comentados aí pela comunidade. Beleza? Vamos lá! Temos aqui, concorrendo, Ender, dublador do Tony Stark, também conhecido como Homem de Ferro, e também dublou o Capanga Espectro no meu vídeo de Halloween. Muito boas dublagens. Um grande amigo, um cara muito engraçado. O Alkin tá cheirado, velho. Não é possível, velho. Mil bitaços! Nossa! Mil bitaços, mano. 25 emojis compartilhados. O Alkin... Te amo! Muito, velho. Você é sensacional, mano. Obrigado, velho. vamos lá? O que, que tem que fazer, Bonnie? Que? Se rolar o que mesmo? Os dois 500 V-Bucks. Se rolar... Se eu chegar a 30 mil seguidores hoje na Twitch... Então segue aí, galera, 30 mil, sorteio de 2.500 V-Bucks. Clica no coraçãozinho aí, hein? Se chegar a 30 mil hoje, 2.500 V-Bucks no final da live, ok? Emily, dubladora da Luna, Joana, Malícia e vários outros personagens que não iam caber nessa tela, como, por exemplo, a Bruma, a Galaxy e vários outros. Também conhecido como Covil da Emily ou Namorada do Bonnie, ok? Temos também Darink, dublador do Deadpool, Apesar de ter dublado apenas esse personagem, dublou muito. Puta, personagem maravilhoso, muitas falas, muitas zoeiras, todo mundo gosta que eu tô ligado. E Nami Queen, além de ser um Ai que susto, desgraça. Porra, eu dublei o Springtrap e <risos> Pô, <Porra>, Tox! <Max. risos> obrigado pelo donate, velho. Pô, mano, Springtrap infelizmente não deu para colocar ele aqui, vai nem ia caber, mano. Obrigado, velho. Vamos lá, Nami, além de ser um ótimo membro da nossa comunidade, também foi uma exímia dubladora da TNTina no nosso canal esse ano, ok? Vamos lá, pessoal, entre todos esses, quem vocês acham que foi o vencedor de melhor dublagem do ano? E você, Drush, quem que você acha? Ah, eu não vou me queimar nessa. Eu vou deixar... <risos> Quando envolve pessoas, assim, é meio sinistro, Quando né, envolve pessoas mas... é melhor, né? Vai que tem umas arminhas apontadas pra gente aí. É, vai que os dubladores falam ah, não vou mandar dublagem, senão vou ser eu, tá ligado? <risos> Se não falar eu. <risos> Ó, tá aí mais um motivo pra vocês mandarem dublagens insanas pra gente. Quem sabe no ano que vem vocês... Pode e ficar, sabe, ano que vem a gente não faça uma. A gente tá em condição boíssima. A gente faz, um faz premiação uma premiação mesmo. da hora. Premiação. Faz, da imagina hora. uma estatuazinha impressa em 3D de tipo um troféu. Nossa! Pô, mano. Não dá pra pensar. <risos> mano, para com isso. <risos> PLW pela vitória galera. TRJ do e <risos> obrigado, Trevor. É, ano que vem 2, a gente coloca 1, 3, Mr. Bonnie e Drush e manda a estátua pra nós mesmos, né? Pra deixar na prateleirinha. Obrigado, Trevor. Só faltou nove no final ali, mano. Obrigado pelo donate, velho. Obrigado por tentar me dar um ataque cardíaco. É, eu vi a arminha da, da Emily ali escondida no cantinho ali, apontando, é, assim, ah, a pistolinha. Em mim. Ela, tá, ela tá ali, olhando pra mim, mano. Medonho. Pessoal, o melhor dublador do meu canal em 2020 no drop, hein? Darink Monks! Também conhecido como Forte Tube. Dublador do Dead Fucking Pool. Parabéns, Darink. O senhorito está Monks? Tá por aí? Acho que ele deve estar, tá, mano. Obrigado, Walking. Obrigado, CLK, pelos seus donates. Cadê o Darink? Cadê o Darink pra receber essa incrível menção honrosa aqui na live? Darink tá não por aí, Acho que ele tá na... Na academia, fazendo... Darink deve estar tá lá mandando seus exercícios. Não tem problema. Clipem isso e mandem pro Darink depois, pessoal. Parabéns, Darink. Grande dublagem, grande amigo, muito obrigado pelo, pela ajuda nos trampos. Pessoal, encerramos aqui Mr. Bunny Awards, ok? Essas foram as categorias do ano. E quem sabe no ano que vem a gente faça mais categorias e mais coisas especiais. Agora temos, calma que não acabou, agora temos Forte Flix Awards.